Eu tenho que gravar este vídeo rápido porque eu tenho aula daqui a meia hora Então este vídeo vai ter que ser gravado em meia hora Hoje nós estamos aqui para ver memes e imagens 10 minutos destes memes, mano. eu gosto muito destes memes Já agora memes narrados uh, Obrigado por este vídeo mano, eu vou ver o teu vídeo uh, Mano, eu curto muito o teu conteúdo, eu já vi alguns memes teus velho. Muito obceiro, mano eu vou deixar o vídeo original que eu vou ver na descrição. Se vocês não quiserem ver um gajo deficiente... Galerinha, lembrando... o vídeo, tá então velho. Que esse é um compilado de 10 minutos com os melhores memes que eu usei essa semana nos meus vídeos mais curtos. Se vocês gostarem do vídeo, na próxima semana trago outro. Fiquem com o vídeo. Não. Vou tirar uma foto. Meu olho do nada. Não, Minha mãe. Isto é quando tu tens o brilho no máximo. Daí isso acontece. Tu tens o brilho na porra do máximo. Daí tu não consegues ver nada. E daí tu. Pronto. Mãe, oferece algo para as visitas. Eu. Quero varrer a casa. Não vou falar nada. Meu irmão falando dormindo. Eu com medo. <risos> Olha, é assim que ela quer que eu mande um emprego. Como assim? Olha, é assim que ela quer que eu mande um emprego. É... Ah, isto é ela? Eu não entendi. Eu depois de finalmente escolher um filme para assistir. Ah, tá. Não, isto é muito assim, tipo, não sabe qual filme escolher. Eu, por acaso, sei, mas nunca vejo filmes, então isto não é para mim. Velha, tu estás indo escolher um filme meia hora, tu demoras muito tempo. Tu adormeces, se escolher um filme, velho. Minha mãe disse, enquanto você viver embaixo do meu teto, você faz o que eu disser. Adivinha quem mora em cima do teto agora k -k -k? Não, Mas agora, agora agora foi level um milhão boss do, do mundo, velho. A moça do provador perguntando se eu gostei da roupa. Eu lá dentro. Eu termino uma tarefa online. Professores. Mais pa... Nem vou falar nada. Não acho. Mas eu só faço depois da aula, né? Porque. teoricamente é para fazer isso. Ok. Vê aí o áudio que eu te mandei. <risos> este gajo pensa em tudo, velho. Se o gajo quiser, ele pensa no que quiser e vai se contratar. Deus faz não sei o que faz isso. Desperte. Não discuta com ele, é só uma criança. Não liga para o que ele fala. Criança, cala a boca seu feio. Eu. Isto é, isto é o que isto é? Espera. Espera aí. Ele fala. Criança, cala a boca seu feio. Eu. Isto é um chinelo? É suposto ser a cabeça de uma tartaruga em nível de osso? Ou a cabeça de um... De um, de um dinossauro que já tem 3 milhões de anos? Não sei. Minha irmã. Meu cunhado. Quando eu entro no carro de alguém, bato a porta com força. <risos> uh... não... <risos> não, tu achas que partiste a porta, mas ela não se parte. Só se for o... Não sei. Monalisa no tédio da quarentena. Lançou a Braba. Lançou a Braba mesmo, mano. É o cabelo do... É o Messi. É o... É o... Messi Lisa. Quando me perguntam se eu gosto de memes. Esse é o meu negócio. Não. Estás a dizer negócio de investimentos e tais ou um negócio de... Do que tu gostas de fazer. Não entendi. Fica aí a minha declaração. Minha mãe tentando me animar depois de tacar uma panela na minha cabeça Eu não falo nada, mano Tipo, isso não me acontece, isto é costume do Brasil não, Acho eu, não sei Eu segurando o meu pet na frente do espelho falando Esse é você Ah, não É o... Baby, é o... É o baby Yoda a segurar o mini baby Yoda. é uma pop figa. Tá, o próprio baby Yoda está a segurar o troféu dele. Eu às seis da manhã, apertando o botão do despertador. Só vais dormir um minuto, amigo. Uma hora. Minha mãe, que cara feia é essa? Eu só tenho essa. Minha mãe. Oh. Uh! Não, isto é muito assim. isto é muito assim, velho. Quando o meu telefone acaba de cair e eu vejo que não quebrou nada, Nossa. Não, mas isto é muito isso, velho. É muito isso, velho. Bem, só o contrário, porque. Não sei se está por ver, mas eu tava. Tô colocado aqui até o tudo. velho. Eu pensando se estudo agora ou mais tarde. Nossa, não. Isso é o que eu faço todos os dias, ô amigo. Memes é. narrados? Velho, esta criança aqui tu a ver eu não sou eu você só consegue ver uma vez será que ela saltou ao mesmo tempo que que, que ela tirou a foto ah ela está na areia só que aqui tá uma sombra de alguma coisa ela tá na areia velho. quase que eu não me apercebi velho eu ia passar reto a achar que ela estava a voar velho. não estou ela eu amo. Ah, não sei, mas tava, parece que ela tava lá, foi uma boa, uma boa. Eu indo embora do aniversário. Aniversariante, deixa eu fazer um pratinho pra você levar. Não, eu não sou assim, eu não, não, não sou de comer bolo, velho. Eu, eu sei que sou gordinho, mas não sou de comer muito bolo, velho. E só um pedinho, ninguém vai sentir. Meu Deus. Toda a gente isso, inclusive eu... <risos> Quando você já entendeu que está errado Mas sua mãe não para de falar Ninguém Minha mãe distribuindo bolo Você me viu e nem me disse oi Eu Isso é, isso é uma piada para quem não usa óculos Para quem, quem, quem usa óculos Isso é vácuo isso é quando eu esqueço de responder. Ok. Limpando sem música. Limpando com música. Porra! Eu acho que esta, esta coisa caiu aqui, velho. Só se não tem um trampolim cá abaixo, mano. Mas é muito fio. Seu signo está no seu sangue. Pessoas do signo de touro. Eu e meu amigo procurando nossa casa depois de ter ido explorar o mundo. Ah, não. Não, isto é muito assim, velho. Vai-se explorar, vai explorar o mundo, mano. Eu faço um, um bico assim, eu não consigo ver. Não sei porquê. Eu dizendo que estou sem fome na casa dos outros. Meu estômago. Me solta aqui, Jabas. Ai. Já sou dono do meu pró ah, não. O próprio rabo. E solta aqui ja jarbas, já solto no meu próprio Quando o motorista para pra eu passar. Opa, o motorista para pra eu passar. Eu, será que é estranho falar sozinho? Eu, claro que não. Eu, tem razão. Eu vendo se a professora tá vindo pra eu avisar pra rapaziada da sala. <risos> Sempre tem uma criança que fica te olhando na igreja como se soubesse seus pecados. A pílula do dia seguinte agindo. Eu tentando descobrir a senha do meu próprio e-mail. Ainda bem que isso não acontece comigo nunca na minha vida. Eu tô, tô, tô indo aqui? Nunca me esqueço, velho. Nunca na vida me esqueço. Ainda bem que não, né? Neto vinha. Professor de Educação Física. Agora tirem o tênis. Eu sabor surpreendente não, e uma espuma que... cremosa tu e tu duradoura. Assim? Pô, se cala a boca, ô cerveja. A única vez que tu vais para a educação física, tu tens as minhas rotas. Se tu fores para a educação física assim, meu amigo, só por ti para ficar descalço, tu vais embora, mano. Tu... tu vais querer ir para casa, velho. A mãe do meu amigo, vocês estão com fome. Meu amigo, na mãe, estamos bem. Eu. Quando você tá assaltando a geladeira e a tampa da panela cai. Alan, desce pra almoçar. Mãe, ninguém usa essas figurinhas feias. Almoçar. Mãe, ninguém usa essas figurinhas feias. Foi. A pizza veio, sem pizza. Entregador gordo do caramba, ele comeu a pizza de novo. Quem nunca se arrepiou com essa TV nunca foi pobre? <risos> Quando? Você tá quase dormindo e lembra de uma vergonha que passou há dois anos atrás. O que foi pra frente na sua vida esse ano? Eu. Eu tentando aprender toda a matéria do semestre em um dia. Você não vai com camisa de time, né? Minha mãe. Cadê o dombrio que eu comprei? Eu no quintal. Eu vendo meus amigos brigarem, sendo que a caneta tá comigo. Eu com 10 anos na frente do ventilador. O mundo não gira em torno de você, não. Eu... Agora faz sentido, eu ia dizer que o mundo não gira à volta dele. Mas eu entendo porque ela é o solo. Isto é o solo, acho eu que é o sol. Não, não sei se é o sol. Dei uma aí, eu acho que é o solo. Dei todos os... Todas as coisas giram em volta do solo. Agora faz mais sentido. Eu no banheiro vendo memes em vez de limpar a bunda. <risos> Japão reabre parques de diversão, mas proíbem gritos devido ao Covid-19. Toda, toda a gente com esta lista, mas final de semana vou dormir até tarde. Meu vizinho, 8 da manhã. Hum, ainda bem que eu não tenho um vizinho. Né? Acho que eu que não tenho policial. Por que tá sem máscara? Eu, porque não é carnaval? Yes, que patada, mano. O polícia vai de prender, tu vais a China. Nunca mais fazer os tiros, vai, vai pra prisão, não fazer os tiros. Fotógrafo registra o exato momento em que um tubarão bate o dedinho na quina de um coral. Eu no funeral conferindo se todo mundo tá chorando mesmo. Eu entrando na farmácia só pra me pesar. O farmacêutico. <risos> Quando eu tô no ônibus e não tem onde me segurar. <risos> tenho medo do seu pai, ele é muito sério. Meu pai. Eu, eu gostei deste porque eu gostei, eu, eu gostei do, do, do, do porco. Não, não, não, não do, deste velho. parece um velhinho, tá? Não, não sei, não vou falar nada, mas eu gostei do porquinho, então fofinho. Minha mãe, quero ver essa casa brilhando. Eu, Taka Glitter. Minha sala quando o professor dá uma patada no aluno. <risos> Solta a embreagem e acelera devagar. <risos> Hoje vou pegar firme nos estudos, passar a matéria limpo e estudar os slides. Anúncio, veja qual salgado você seria. Eu. Eu, cadê todas as minhas máscaras? Minha sobrinha. Eu pensei que mais e ser, iam servir para guardar Barbies Isso vai ajudar muitas pessoas que estão aqui no canal que tem Barbies Minha mãe, olha quem acordou cedo hoje, eu virado ai, ai. Eu, rindo da minha própria lábia antes de enviar uhum. Eu levando comida para o quarto no meio da madrugada A testa dela é desse tamanho, ó <risos> Jantarzinho saudável, salada com pedacinhos de bacon É uma salada e pedacinhos de bacon Mãe, você mexeu nessa espinha? Eu Capeta, isto é... não, é muito assim, Tudo isso meu filho, o na borbulha, tipo, a borbulha toda. toda saída, do avesso e tudo isso. Não. Minha mãe, você não nega a raça do teu pai. Eu. Meu pai. Eu em qualquer casa menos na minha. Aos 7 anos fui diagnosticada como antipática. Minha mãe, tira a carne do congelador. Eu, 5 minutos antes dela chegar. Eu na casa das pessoas. Eu na minha casa. Porra? Professora, pode desfazer o grupinho lá atrás. Eu e meus amigos. Todo mundo já se arraiou nisso em alguma época da vida. Hum, não, mas foi com, com cabos aí. Quando você tenta ser fitness, mas só consegue pensar em pizza. Eu já vi este meme, mano. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, Sucruchy, eu também gosto de você Agentes da CIA que espionam você no Whatsapp Eu vendo até o professor de educação física mandar lições Eu vendo até de Não, e, isso deve ser muito what the fuck Tip, Como assim, ele nem vai saber como fazer educação física Até que ele tá me mandando Vamos fazer o professor de educação física yeah. Tô comendo tanto nessa quarentena que vi um pastel nessa foto Pessoa me explicando algo pela terceira vez. Eu. Rico. Pobre. Tia da merenda que deixa repetir. Eu em 2011, buscando vídeos de aparições do Herobrine. <risos> What? <risos> é, um é um DJ azeitona da de Deep Web. E com um óculos de respeito, o capacete do Minecraft. O PC da Marvel, muito top, ele deve, ele deve aguentar Fortnite a 2 milhões de FPS e. Único sonho que se realiza. Isso é muito assim, velho. Assim. Falou da feiura. Falou da inteligência. Falou da mãe. Toma, moleque. Enquanto os outros veem a arte, eu vejo um sanduíche. Na casa, aqui, como... muito... Eu procurando minha chinela depois de sair do pula-pula. Pão tufa. Tinha que ser pão leitufa. Tinha que ser pão leitufa. Aí é que tava certo. Isto é pão de leite. Quando você tá fazendo prova e o professor olha pra você, finge que tá lembrando da questão. Quando você deleta seu mundo no Minecraft sem querer Faz quanto, também Você daria um tiro no seu amigo por um milhão de reais Eu chorando depois de dar 15 tiros nele Eu pensando como continuar o assunto depois de dizer tudo bem também Ai ai ai é muito assim Obrigado por me dar continuo para este canal Então pessoal, este foi o vídeo para que vocês gostaram Um pouquinho Gostaste aí? Tuinha, gostaste? So yes. Gostaste, tuinha? Ela deve ter gostado. Ela está aqui a dormir. Então, ela, ela deve ter gostado. Então, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado gostaram. Então, Deixe o like, se inscreva-se aqui no canal. Tchau e fui. Tchau, tchau.